E aí, sabe quem sou eu? Opa, caiu tudo aqui, o negócio, Jesus amado. Olha só, o Vitor veio aqui nos acompanhar nessa segunda aula. Por quê? Como você treinou a primeira, você já está traçando com, com música. tá? espetacular. Deixa esse treina lá e vamos trabalhar. Né? Gente, ó, seguinte. Agora nós vamos traçar as linhas verticais. Nesse sentido. Então, da mesma forma, pego o esqualímetro na escala 1 para 100, né? que é a escala convencional, e vou marcar aqui na linha. Né? Não preciso dizer que a folha foi devidamente estabilizada, né? utilizando como auxílio os esquadros né? para verificar o alinhamento dessa folha. Perfeitamente esquadrado, né? E vamos tá trabalhando aqui com as linhas verticais. Então, marcando o ponto, para quem não pegou da outra vez, é o seguinte: estabilizo o escalímetro, né? E vou marcar o ponto. Presta atenção, ó. A lapiseira se posiciona no veio do número, ó. E ela só um ponto, ó. Um ponto. Ela escorrega pelo veio que tem no número cai na folha, ó lá, marcando o ponto. O ponto, ele é uma marcação. O que quer dizer? Quer dizer que ele não tem que ser visto por todo mundo, é só por você, para que você possa ter um início de traço, né? Ó, ó. O, o ponto não é visto. A horizontal segue da mesma forma. Como a nossa folha, ela está estabilizada, né? Olha só que tem uma setezinha aqui quando o esquadro não chega ao final da folha. Né? Então, olha bem. É, posiciono o esquadro na base. Né? Estabilizo. Verifico se ele está em cima do ponto. Né? Estabilizo o esquadro e vou traçar. Empurrando? Não. Tracionando. Então, o pulso ele inverte. Eu não faço isso lapiseira levemente inclinada em cima do ponto, ó. E vou tracionar para que o meu traço seja homogêneo, né? Então, esse processo, ele vai se repetir consecutivamente, quer dizer, o próximo ponto vai ocorrer da mesma maneira, ó. Estabiliza, marco em cima do ponto, ó, marco o ponto Deixo o esquadro encostar na lapiseira, ó. Não tem problema, ele tá encostando aqui. Assim que ele encostou, eu estabilizo o esquadro e vou tracionar, ó. Tracionar. Então, tem hora que eu vou ter que inverter inverter essa lapiseira para que eu possa tracionar e não empurrar o meu traço. O que, que vai acontecer? Aí, em relação ao tamanho dos esquadros, né? O que nós vimos? Olha só. É, vamos supor que eu tenha uma linha né, que ela veio... É, ela foi interrompida. Né? Então, eu preciso dar continuidade a essa linha. No entanto, o meu esquadro ele não chega até o final. Né? Então, o que nós vamos fazer? nós temos que utilizar do outro esquadro, né, que também vai estar alinhado, então eu movimento esse esquadro ó. ele movimenta até o final, ó, porque esse esquadro que está na base, está marcando o ângulo perpendicular e o outro então ele está estabilizado um estabilizado com o outro posiciono ó, e vou traçar a linha, então esse aqui é o problema. Ó. Eu tenho uma linha e preciso dar continuidade a essa linha. Primeira coisa, que nós vamos verificar. Se o ponto final, ó, eu tenho que marcar o ponto final bem de leve, para não gerar uma linha dupla, certo? E aí sim, posicionar o meu esquadro. Ó. Posicionar o meu esquadro. A linha ela vai ter o início na base e tem que finalizar exatamente lá. Então, o seu traço... A mesma força desse traço inicial tem que ser agora. Por isso, há o desenvolvimento da habilidade de traço. Ó. Percebe que a, a linha ela ficou, olha só, uma linha ficou mais fina que a outra? Então, isso aqui ele vai ser interpretado como uma linha dupla. Né? Porque o encontro entre essas duas linhas não foi adequado. O que, que você tem que fazer? Aqui você tem uma força, 1. Um, né? E aqui você aplicou uma força na mão, duas vezes. Né? Essa aqui. E por isso, ocorreu essa diferença de traço. O exercício, que aparentemente parece monótono, ele vai te auxiliar o quê? a desenvolver essa habilidade de ter a mesma força para esse traço quanto para esse Okay? Então, execute os procedimentos é, preenchendo a folha toda também com as linhas verticais, com as distâncias um para um. Até mais e até uma próxima. Tchau!